Vai falar o evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento, que dá vida, aleluia.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 e depois de comerem, perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, Apacento os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez perguntou a Pedro Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste Porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava Respondeu Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Em verdade, em verdade te digo Quando eras jovem Tu te cingias, ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte, Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue-me, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar Queridos irmãos, queridas irmãs, a certeza que temos de que Deus nos ama, faz toda a diferença em todos os acontecimentos da nossa vida. Podemos afirmar que a medida do amor de Deus, é a medida da nossa abertura a este amor. Deus nos ama sempre e muito, porém, o sentir o seu amor está na nossa capacidade para acolhê-lo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ter plena consciência deste amor que nos faz também amar a Deus e amar aos nossos irmãos. Até o nosso amor por Deus é resultado do seu amor. Agindo dentro do nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, somos amados por Deus para amar o próximo com a mesma intensidade. E até o amor que nós damos a Deus, vem do amor que Ele tem por nós. Jesus tinha consciência do amor de Pedro. Porém, queria que ele também se conscientizasse de que apesar de suas faltas, o amor e a misericórdia de Deus são infinitos. Por isso que ele pergunta três vezes a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Três vezes. Não era que Jesus tinha dúvida Jesus conhecia o coração de Pedro, mas é que, Jesus, é que Jesus queria que Pedro tivesse consciência desse amor presente no seu coração. Então, Jesus não queria deixar dúvidas no coração de Pedro, por isso então interpelando-lhe três vezes para confirmar a sua misericórdia para com aquele que também já o havia negado por três vezes. O amar mais, o amar mais que os outros, é efeito do seu grande amor por nós. Mas este amor de Deus não pode ficar recluso. O amor gera compromisso. E não podemos nos abortar de amor. Ele tem que transformar. Por isso Jesus recomendou a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Amar nos leva a sair de nós mesmos para irmos ao encontro do Senhor. Amar nos leva a sair de nós mesmos para irmos ao encontro dos nossos irmãos que se nós não fizermos este caminho, não é um amor amadurecido, não é um amor em processo de amadurecimento, é um amor adormecido. Podemos ter amor, podemos sentir o amor, podemos dizer que vivemos o amor, mas se este amor não nos leva a um compromisso radical com Deus... Se este amor não nos leva a doação da nossa vida para se pôr a serviço do nosso próximo, é um amor adormecido, precisa ser acordado, precisa realmente ser despertado. Foi o que Jesus fez com Pedro, despertar este amor, acordar este amor. E é isso que Deus faz também com cada um de nós, na nossa vida, em cada situação que às vezes nos acontece, para despertar este amor, muitas vezes, adormecido na nossa vida. Amor tem que ter compromisso, amor tem que gerar amor, amor tem que gerar unidade, aquilo que nós refletíamos na missa de ontem. E como eu havia dito, Deus às vezes aproveita algumas situações presentes em nossa vida, para despertar este amor adormecido dentro de nós. Aquela pessoa que talvez você não gosta dela, aquela pessoa que um dia tenha te ofendido, te prejudicado, e de repente bate a porta da tua casa por alguma coisa. Pode ter a certeza que não é por acaso. Ela bate à porta da tua casa por algum motivo, talvez que ela precise, mas não é por acaso que ela está lá, aquela pessoa que você não gosta, porque Deus pode estar usando aquela pessoa que você não gosta para despertar este amor adormecido no teu coração. E aí segue tantos outros exemplos que a gente assim poderia transmitir nesta noite. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E este pedido o Senhor também faz a cada um de nós, nos dias de hoje. Nós que tenhamos consciência da grandeza do amor de Deus. Nós que tenhamos consciência da importância... Do amor de Deus na nossa vida, para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. E apacentar é levar a paz, é dar testemunho com atos concretos de que realmente o amor de Deus em nós tem o poder de nos deixar serenos e firmes, apesar de todas as tempestades que às vezes a gente enfrenta na nossa caminhada. Quem ama cuida, quem ama acolhe, quem ama perdoa, e nós somos chamados a amar assim, amar mais, amar mais. Às vezes, algumas pessoas não entendem a nossa situação de vida de cristão, né? Às vezes alguém te magoa e você perdoa. Às vezes em outro e te questiona, mas por que você perdoou essa pessoa? Você é bobo? Ele vai aprontar de novo. Já te prejudicou uma vez? Vai te prejudicar de novo. Até quando você vai continuar sendo bobo? E é esta hora da gente dar o nosso testemunho. Perdoei. Porque amo mais, quero amar mais. Esse amar mais não é ser melhor do que os outros. Mas amar mais significa ultrapassar os próprios limites. Porque não é fácil você olhar para uma pessoa que já tem o teu prejudicado e você realmente dar-lhe o perdão. Então ultrapassar os seus próprios limites... Né, suas próprias fraquezas, para poder fazer essa experiência do amor. Isso que é o apacentar. E dando este testemunho, nós então damos justamente esta razão, apresentamos esta razão para tantos irmãos e irmãs, para que outros possam crer que o amor de Deus é que tem o poder de nos fazer ser pessoas cada vez mais diferentes. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite... Queremos pedir ao Espírito Santo a graça de viver a partir do amor de Deus. Tem tantas pessoas que querem viver a sua vida, de tantas maneiras nós queremos viver a partir do amor de Deus. Convido então a todos a se colocarem de pé e vamos pedir ao Espírito Santo esta graça para a nossa vida a partir desta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis yes. e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Deus, oh destruí os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.